Olá investidores, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a minha realidade, que é como equilibrar empreendedorismo e investimentos. Né? É isso aí, <risos> a princípio pode parecer que não tem muita ligação, mas no fundo faz total sentido você pensar na big picture, digamos assim. Né? Então, como a gente equilibrar isso? No meu exemplo, na Novo, minha startup, a gente está em plena é, expansão, em pleno crescimento, então toda a receita da companhia acaba sendo reinvestida na companhia. Então, eu estou totalmente arrojada na empresa, né? reinvestindo lucro, focando no crescimento, mas a minha carteira acaba sendo mais equilibrada, é isso aí, exatamente. É e ele importante. que me ajuda, então. Fala. É importante, porque às vezes, é claro que no ideal, é sempre é, vamos separar a vida pessoal da profissional, vamos né, tentar deixar os problemas do trabalho no trabalho, não, não trazer para casa, e tal, Mas, no final do dia, quando você dorme, no é uma cabeça só. Então, você sabe que você está mais é, arriscado ali no seu trabalho, investindo tudo, né, que é um com muita volatilidade, do outro lado é melhor você estar com investimentos mais tranquilos, para que no equilíbrio, você sabe que se por um acaso ali ficar um pouco mais demorado aquele retorno, mais difícil, o outro lado está rendendo bem, né amor? É, então assim como eu tenho ele para me ajudar né, com os meus investimentos, olhando essa big picture, eu acho legal que todo mundo procure também assessores que ajudem olhando para tudo isso, né não apenas os investimentos da pessoa física, mas também a sua PJ e por aí vai. É importante também falar né, que muitas vezes o casal, é, no nosso caso, né, por coincidência, é complementar de momentos diferentes. Né? Agora está no momento de levantar o foguete, por exemplo. Eu estou no momento aqui já de velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, né, já passei por esse momento de mais risco, né, a ser mais arrojado, então a gente se complementa, até muitas vezes você fala assim, moço, será que eu faço isso? eu falo, mo, vai, que qualquer coisa eu tô aqui é, na minha velocidade acho... de cruzeiro, né? Acho que eu sou uma pessoa de sorte mesmo, porque isso acaba que muitas vezes faz total diferença, então quando você se vê numa situação, né, onde você tá... É, totalmente entregue ao negócio e botando tudo que você tem, todo o seu foco, toda a sua energia para fazer dar certo, óbvio que empreender é muito mais arriscado do que você trabalhar em alguma é, instituição grande como ele, que faz carreira e por aí vai. Então, poder contar com esse outro lado também acaba trazendo um equilíbrio perfeito. É isso a gente acaba alcançando com muita conversa. Né? E Acho que é até um ponto legal para a gente comentar, né? porque muitas vezes ajudar um ao outro né, não é só... Colocar mais dinheiro no porquinho, ou menos dinheiro no porquinho, ou ajudar mais na casa, menos na casa. É indiretamente também, né, amor? Então todo esse Legal. exemplo aí de, de empreendedor aqui você é, muitas vezes, né, tem um suporte, toda a minha carreira aqui também tem um suporte indireto do, do casal, né amor? É, exatamente. Então, é, o apoio vai muito além do apoio financeiro, né? É, em muitos momentos de decisão difícil ou que eu não sei muito para onde ir, ele sempre fala vai fundo e fica tranquila porque a nossa família vai permanecer e a nossa estrutura vai ser inabalável, não importa a sua decisão, sua escolha profissional. Isso, obviamente, dá muita segurança, fora todos os conselhos que, enfim... Ele é super inteligente, compartilha comigo e eu brinco que ele é meu funcionário mais barato, assim. Porque ele trabalha, às vezes, para mim, me aconselhando, me ajudando em tomadas de decisão que são super difíceis e não é remunerado por isso, né? Então, por isso a brincadeira. É, mas é importante, pessoal, porque, de novo, dinheiro não é tudo. Até porque em momentos difíceis, por exemplo... É, a união é o que vai prevalecer, né, e a parceria de estar junto, ter juntado dinheiro junto, se a gente tomar a decisão de investir em ações e perder dinheiro junto, tudo bem, o casal tomou essa decisão, né, então acho que é muito mais do que ajuda financeira nesse momento, né, quando às vezes chega estressado aqui do banco, cansado, e ela dá apoio, ajuda, não vai dar é tudo certo, segue firme, né, uma hora as coisas vão melhorar, isso é muito importante para um casal, né, não só na hora de estar ali, ver a pessoa triste, mas também na parte financeira, vamos se ajudar, né, às vezes um porquê de um, né, os individuais sofrem um pouco mais, tem uma perda, um acidente, o outro porquinho vai ajudar, então acho que é importante de novo, que acho que todos os nossos papos aqui sempre voltam para a mesma história, né? Diálogo, conversa né, e parceria, só o, a união faz essa, essa matemática dar certo, né amor? Exatamente. Amor, quero aproveitar que você está aqui para falar de um assunto importante também, né? Ser empreendedor, acho que muita gente que está aqui nos assistindo, Inclusive, eu mesmo já tive muitas vezes sonhos de ser empreendedor, de ter meu próprio negócio, etc. Como que você conseguiu dar espaço? Como que você, claro, já comentou que teve apoio meu, da sua família e tal, mas o que, que dentro de você levou você a pular desse trampolim aí, desse paraquedas? Legal. É... Bom, para mim acaba sendo um pouco natural a jornada empreendedora, porque eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai Sim. tem uma história super bonita de empreendedorismo, super bem sucedida. Então, para mim, olhar para isso sempre foi muito natural. E é quase que trabalho, em, trabalhar e empreender são quase sinônimos. Mas é óbvio que é a. Não é uma decisão simples e trivial. Você sabe que você vai ter que dedicar muito de você para fazer aquele negócio dar certo. Mas, no meu caso, eu acho que o que me moveu muito foi todos os impactos que eu pensava em causar através do meu trabalho. Então, eu tenho a Novo, né? Que é uma empresa de impacto socioambiental muito grande. Então, geração de emprego, geração de impacto socioambiental sempre foi uma coisa que me Só moveu. Paixão, né? É uma paixão. Então, é quase como se eu... Eu amo tanto meu trabalho que eu mal sinto que trabalho, sabe? Então para mim acaba que é uma, é uma alegria poder, acho que é um privilégio. Eu sempre digo muito isso. Eu me sinto privilegiada de poder trabalhar em algo que eu amo tanto e fazer todo dia o melhor graças ao apoio seu, ao apoio de outras pessoas da minha família. E acho que é essa paixão que me move. Então acho que uma dica assim seria encontre algo que te mova, algo pelo qual Aí você se apaixone. É, e, e foque nesses impactos todos, né, então você é, trazer emprego para mais pessoas, diversidade para o mercado de trabalho e por aí vai, são coisas que me movem, eu acho que todo mundo pode pensar. E assim, no final do dia, ninguém nunca acha que está pronto, né, então a dica é vai lá e faz, começa a fazer e você vai aprendendo e se desenvolvendo até, enfim, continuar e construindo essa caminhada. Acho que esse é, é o resumo da ópera, né, acho que por mais que todo mundo às vezes imagine, sempre tem uma paixão. E é, é claro, né, acho que é um pouco clichê, mas é sempre quando você faz o que você ama, você faz com muito mais prazer. É claro, todos os trabalhos, ou né, ser empreendedor tem os seus dias bons e dias ruins, mas é muito mais fácil quando você está perseguindo né, o seu sonho, o que você gosta de fazer. E aí, nada melhor do que um casal unido para um motivar o outro a buscar os seus sonhos. E, amor, para finalizar, acho que é importante lembrar que casamentos são três pessoas, aqui um mais um né, viram três, né. Exatamente, então acho super importante também cada um ter a sua realização individual, né? Então ele é realizado no trabalho dele, eu no meu e em casal a gente buscar a nossa realização também. Isso é super importante para que a gente se complemente e juntos a gente possa ser mais Exatamente. feliz. O equilíbrio está aí nessa, nessa conta que, como eu sempre falo, né? às vezes a gente está ouvindo aqui esse vídeo... Parece simples, não é, mas também não é de longe impossível. Todo casal e com muito, muita conversa, muito amor, claro, vai conseguir alcançar essas finanças em casal muito bem equilibrado. É isso aí, gente. Então enviem suas dúvidas e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.